Pode ficar tá de mesmo, porque ninguém tá vendo Mas é isso, é assim que a vida funciona Nossa menino chama mal Exorcismo, isso que chama <risos> Mal jeito Calma Pronto, vamos lá Oi, pra, pra começar, começar Exu não é, não é o diabo Eu sou a Isabel, eu sou o Murilo E começa agora mais um episódio Da vida de eu Tô me achando uma própria profissional. Podemos... Ô, youtuber! ou youtuber. Já tem um milhão de inscritos, tá bom? Um... Licença. Licença. Licença. Tem no nem é canal... O canal mais famoso não. de região do Brasil. O vídeo de hoje será... Descomplicando Blé 4. O tema será... Cinco principais diferenças entre a Umbanda e o Canon Blé. Então, antes de começar, gente, se você é novo por aqui... Ou não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixe um like se você gosta desse tipo de vídeo Que aí a gente começa a fazer mais E compartilha com os amigos Então é isso, chega de enrolação e, e bora, bora pro vídeo, vídeo. Tá bom, o primeiro que eu falo é você, eu tô com você né? eu Meu Eu também, calma aí. <risos> Ué, Bom, gente, a primeira diferença aí é a hierarquia, né? A hierarquia no candomblé, ela é muito, muito rígida Tá? Um iao por exemplo, não pode sentar na mesma altura de um pai de santo né? Isso como a gente disse lá em alguns vídeos anteriormente uhum. é, Por exemplo, lá não é qualquer pessoa que pode subir num coro e tocar o atabaque né é, Somente os ogãs Ou se não tiver um ogã e precisar de alguém para tocar Pode ser um ebome, mas não pode ser um iaô Em algumas casas, tá gente? Só para deixar claro aqui, algumas não permitem Bom, em segundo lugar, vamos falar sobre o que é cotuado. Porque no candomblé é cotuado o orixá. O orixá não dá consulta. O orixá não vai ficar ali falando pra você o que você tem que fazer. Que você tem que acender uma velhinha no pé de Exu pra fazer isso. Não. O orixá não faz isso. Já na Umbanda, as entidades fazem isso. A entidade vem e fala o que você necessita fazer pra, pra sua vida caminhar. Pra te ajudar, pra te ajudar, naquele, ajudar momento. naquele momento A terceira coisa é A idade do que é cultuado No é Como se é cultuado os orixás Os orixás são estimados de ter mais De 6 mil anos As entidades São até no máximo assim Uns 500 600 anos atrás Então aí vocês veem Uma grande Exorbitante diferença de idades De Orixá para a entidade. Lembrando aqui que a gente não tá falando que candomblé é melhor que um bando ou um banda é melhor do que candomblé, não. A gente só tá aqui trazendo diferenças mesmo para vocês entenderem uhum. e saberem. Ah, não, isso aqui é um banda. Ah, não, isso aqui é candomblé, entendeu? Quando vocês forem no terreiro e não souberem, vocês vão poder captar por conta dessas diferenças aí. A quarta coisa que a gente vai estar tá trazendo aqui para vocês diferenciarem é a imolação animal. A Umbanda não possui imolação. No Candomblé, em todos os terreiros, aqui no Brasil pelo menos, possuem a é, imolação animal. Em quinto e em último lugar, cantigas. No Candomblé, as cantigas são cantadas em Iorubá ou na sua respectiva língua do, da, da nação. nação. Por exemplo, como em Angola cantada em Banto, em Jeje cantado na língua deles e em Nagô na mesma língua de... Que... E é que é cantado na língua deles. Acho que ainda não sabe. E já na umbanda é as cantilhas são cantadas em português. Na nossa língua nativa, assim, porque a. É... Então é mais fácil de aprender também. É mais fácil né, de gente? aprender, mais fácil de estar tá captando. Então é isso. Sim. Isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. Até o próximo vídeo. Valeu, Valeu falou e tchau. Eu fiz assim, como se fosse sal.